É. É, então, vou começar com qualquer coisa que vocês falam, tá? Bom, primeira coisa, eu fiz no fundo branco mesmo, a gente tinha dado aquela ideia de padronizar o, o fundo dos slides, mas aí, como não chegou, eu fiz no fundo branco mesmo, se alguém quiser passar ou quiser que eu passe para um, um fundo padrão depois, eu posso fazer isso. É, explicar também um pouco por que falar já acesso a medicamentos... É que eu, a ideia é trazer um pouco fundamentos, que acho que em muitos casos a gente sabe o que, que um termo significa, mas a gente nunca para para pensar assim, ah, será que tem uma teoria por trás disso? O que, que a teoria fala sobre isso? E muitas vezes a gente sabe, entende o que ele quer dizer, mas não domina tanto para explicar. Então, a ideia desse treinamento é retomar alguns fundamentos mesmo, porque a gente fala muito de acesso a medicamentos, mas o que, que é acesso e o que, que o acesso envolve? Bom, começando, é, por que se preocupar com medicamentos? Eu tirei isso de um, de um guia da, da OMS sobre serviço farmacêutico, que é bem legal, depois eu coloco ele para vocês, a parte de introdução dele é bem boa, assim. E, e ele traz alguns pontos que, na verdade, eles, eu já vi eles aparecerem em vários lugares. Por exemplo, quando você vai falar de economia da saúde, economia, tudo vai resgatar esses pontos importantes que a gente vai citar aqui. Então, o primeiro é, medicamentos salvam vidas e melhoram a saúde. Esse aqui, eu acho que dá para entender fácil, não vou nem explicar. O segundo é, os medicamentos promovem confiança e participação em serviços de saúde. Então, a credibilidade de um sistema de um serviço de saúde, ele depende da disponibilidade de medicamentos. Tanto do ponto de vista do prestador de serviço, então, de quem está no serviço, então, o um farmacêutico um médico, um enfermeiro, porque é, ele pode fazer o atendimento todo, mas se chegar no final ele não conseguir disponibilizar um medicamento para o paciente, quando for o caso de tratar com medicamento, de usar um medicamento. E ele não consegue fazer essa entrega final, vamos dizer assim, isso é frustrante, isso gera é, é, desconfiança no serviço, e tanto do ponto de vista de um paciente. Né, de, o, tem estudos que falam que as pessoas escolhem onde que elas vão ser atendidas com base se vai ter ou não medicamento. E é intuitivo, né? Tipo assim, ah, eu não vou num lugar se no final eu não, não vou ter lá o medicamento que eu preciso para tratar alguma coisa. Você pensar no hospital, eu não vou no hospital que ele não vai conseguir me entregar o medicamento que eu preciso. Mais ou menos isso. É, medicamentos são caros, acho que isso a gente consegue entender fácil também. O ponto é que, muitas vezes, os medicamentos eles são pagos do próprio bolso, eles não são reembolsados pelo, pelo plano privado de saúde. E mesmo no, no lado público, é, eles são uma grande parte do orçamento, então sempre é uma grande discussão é, quanto gastar em medicamentos, quais medicamentos comprar. E a gente ainda tem uma série de problemas relacionados ao abastecimento de medicamentos. Um outro ponto é que os medicamentos se diferem muito de outros produtos, não só os medicamentos, mas o mercado de medicamentos em si, por alguns motivos. Né? O paciente ele não escolhe o medicamento, então, na verdade, você tem um tomador de decisão, aí, no caso o médico, que tem uma influência extremamente importante, que decide mesmo qual medicamento você vai tomar e a gente sabe que tem vários vieses, questão de marketing farmacêutico, atualização do médico, enfim, uma série de coisas. É, mesmo quando o paciente escolhe, que é quando é alguma coisa que um, um medicamento isento de prescrição ou quando ele resolve ir na farmácia e comprar um medicamento que ele acha da cabeça dele que é esse. Ele não é treinado para julgar a adequação, a segurança, a qualidade ou o custo-efetividade. E Isso eu posso falar assim, até eu que formei em farmácia, apesar de não atuar na área, mas assim, quando eu me vejo o paciente, eu sinto muito que a minha decisão é enviesada. Assim. É, quando você está doente, quando você está sentindo mal, você não tem esse... esse seu julgamento, ele está errado, né? Eu confesso que muitas vezes eu falo assim, ó, eu tomar esse medicamento e... Não tô nem aí se ele tem, tem associado, mas é porque eu quero melhorar logo. Então, mesmo quando você tem um, uma barragem de informações, muitas vezes não tá no melhor momento para decidir. É, é, além disso, até quando os médicos quando, assim, tomam essa decisão ou vão orientar o paciente, eles individualmente não conseguem fazer a avaliação completamente, por exemplo. É, um médico, ele pode prescrever um medicamento e para estudar qual que é o melhor o medicamento mais indicado, etc, etc. Mas ele precisa de um farmacêutico que fez a vigilância sanitária lá na fábrica desse medicamento e falou que aquela fábrica ela tem boas práticas de fabricação, ela vai atender o um nível de segurança para que aquele medicamento seja realmente um medicamento que está que tá escrito no rótulo. Então, essa frase está nesse sentido, assim. Mesmo o prescritor ou quem dispensa, ele não, ele está só olhando para um ponto do medicamento. E o medicamento ele envolve desde a etapa de pesquisa e desenvolvimento, o registro, produção, a distribuição, etc, etc. E aí, é importante a gente ter essa noção muitas vezes. A insegurança vulnerável vulnerabilidade causadas pela doença interferem na escolha, então é um pouco aquilo que eu já expliquei no meu próprio caso, mas também nos próprios pacientes tem alguns mitos, por exemplo, ah, será que o medicamento mais caro e o mais novo é o melhor? Então, isso gera um, uma questão também. E o paciente, ele não pode julgar profundamente as consequências de não usar ou usar inadequadamente o um medicamento. A gente tem vários exemplos, por exemplo, o ah, um antibiótico, que você sabe que você tem que tomar ele até o final mas quando você para de sentir os sintomas, você para de tomar direito, você começa a esquecer, etc, etc. E isso pode levar, por exemplo, à resistência de antimicrobianos. Então, isso é só um exemplo de vários casos que, que, que, essa, né, que o, o paciente, ele, até o médico mesmo, ele não vê esse impacto de longo prazo do, do dos medicamentos ou do não uso ou do uso incorreto. Um outro ponto, né, porque preocupar é porque melhor os substantivas na oferta e no uso de medicamentos são possíveis. Eu achei essa figura, ela é interessante do ponto de vista qualitativo, esses valores são hipotéticos, mas assim, ela fala do desperdício na gestão farmacêutica e na, no potencial de melhoria. Então, você tem aqui, é, sei lá, um sistema original que tem um milhão para alocar em medicamentos. Ele vai perder boa parte disso, com problemas relacionados à oferta, sendo, por exemplo, alto preço, de, é, medicamentos de baixa qualidade, roubo de estoque, corrupção na compra do medicamento, é, armazenamento incorreto. A gente vira e mexe essa notícia na mídia, tipo assim, ah, perderam não sei quantas toneladas de medicamento porque ele foi armazenado incorretamente ou porque ele perdeu a validade, enfim. Aí vem é per perda de validade prescrição irracional, é, uso incorreto dos medicamentos pelos pacientes. Então, assim, desses um milhão, no final, o ganho terapêutico real disso pode ser um terço. E aí, nessa última coluna que ele traz aqui, ele fala que é, se você melhorar da qualidade, sistema de segurança, é, melhor armazenamento com sistemas automatizados de controle de temperatura, por exemplo, é um controle mais cuidadoso do inventário, né, de medicamentos, melhorar a prescrição, melhorar a educação do paciente e transparência e uma boa governança, você pode ter um... um você diminui esse desperdício, então você tem um ganho maior com relação ao que você tinha quando você tinha uma gestão ruim desse processo de assistência farmacêutica, né? Eu vou falar um pouco disso para frente, mas é esse, essa aqui é a ideia. Peraí, contra entrava. Bom, isso. Então, voltando numa coisa também, trazer alguns conceitos, o que, que é um medicamento? A gente confunde isso muitas vezes. Medicamento é diferente do fármaco, droga ou principativo. Essas coisas que eu falei são substâncias ativas com propriedades terapêuticas reconhecidas cientificamente e que fazem parte da composição do produto. Então, por exemplo, há um cara está fazendo uma pesquisa na universidade, ele encontrou uma molécula inovadora para tratamento de, de uma molécula inovadora de antirretroviral para AIDS. Então ele vai fazer vários estudos. Mas, depois, vai chegar um ponto que ele vai ter que fazer a formulação do medicamento. Então, tipo assim, olha, eu vou entregar isso injetável, em cápsula, em comprimido, etc, etc. Quais vão ser os recipientes, que são as outras coisas que estão lá, que, substâncias que vão compor esse medicamento junto. E aí, no final, esse conjunto de coisas dá origem ao medicamento, que é um produto farmacêutico. Isso aqui são as definições da Anvisa, tá? O medicamento é um produto farmacêutico final, tecnicamente obtido ou elaborado. Com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Eu acho esse conceito legal porque o medicamento não é só para curar. A gente tem tem muito essa visão, assim, mas você tem um medicamento profilático, por exemplo, quando o pessoal toma doses reduzidas de aspirina para prevenir algumas doenças cardiovasculares. E aí, outro caso é quando você toma aspirina como anti-inflamatório. E aí, tem várias discussões, por exemplo, sobre a PrEP, né, no caso de AIDS, que também é uma, é uma terapia de prevenção, mas é só pra gente ter essa ideia de conceito amplo do medicamento. E aí, é bom saber também a diferença entre medicamento e remédio. Então, medicamento é o produto farmacêutico, é aquela definição que eu falei, e o remédio, apesar de a gente usar muitas vezes como sinônimo, ele é qualquer cuidado utilizado para procurar ou aliviar doenças, sintomas, conforto e mal-estar. Então, por exemplo, quando você toma um chazinho para melhorar a gripe, um chá mesmo, assim, você, você foi lá e comprou esse chá no supermercado e tomou ele só para você sentir melhor. Então, se fosse assim, ah, eu tô com febre, eu vou tomar um banho para eu me sentir melhor. Então, tipo assim, ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou dar uma dormidinha que eu melhoro. Isso tudo é remédio, é... eles não são, então, assim, nem todo remédio é um medicamento, mas todo medicamento pode ser um, um remédio, e, mas, assim, é, é, misturar essas duas coisas é comum, a própria Anvisa mistura isso no site, é bem complicado, mas, assim, é bom a gente ter essa noção e saber diferenciar, aí o IAM fala de medicamento, senão não de remédio. Na maioria dos casos. E também a diferença entre prescrição e dispensação. Prescrição é a indicação de medicamentos pelo médico. Tem questão de prescrição por outros profissionais da saúde, mas, enfim, mais comum é quando um médico indica um medicamento. E a dispensação é quando o farmacêutico ou balconista, dependendo de onde você for comprar, ele fornece o medicamento para você. São termos São termos comuns? mas que, às vezes, a gente não sabe muito bem o que eles são. De modo geral, resumido, bem simples, a ideia é bem essa. Bom, e a gente tem ainda tecnologias em saúde, então, que são a aplicação de conhecimentos e habilidades organizadas na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. Então, esse conceito de tecnologia em saúde, apesar de muitas vezes a gente já pensar direto no medicamento, ele envolve várias outras tecnologias que são cada vez mais, é, vem ganhando cada vez mais importância. Por exemplo, essa questão de dispositivos para saúde, aí para dar exemplo de dispositivo, tipo um marca-passo, alguma coisa assim, é, todas essas tecnologias em saúde, esse conjunto vem sendo cada vez mais importante, então o medicamento, ele, ele sempre vai ter um papel central, mas essas outras tecnologias também vão ser extremamente importantes para esse cuidado em saúde. E aí, aqui, traz uma discussão, né, o que, que são medicamentos essenciais, que é um nomezinho que está até na, no nome da UAE, né, e esse conceito, ele é da OMS. Os medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades de saúde prioritárias da população. Então, eles são selecionados devido à sua relevância para a saúde pública, evidências de eficácia e segurança e custo efetividade comparativa. É um conceito simples, mas que ele pode dar muito pano para a manga. Então, como definir quais são as necessidades prioritárias de uma população? Então, como saber quais são as necessidades de saúde, se eu nem olho para aquela população específica, a gente pode falar, pensar, por exemplo, no contexto de populações negligenciadas, no caso do, de pessoas trans, por exemplo. Então, é, essa questão de medicamentos essenciais, de modo geral, ela é isso, mas é importante a gente ter essa noção que, que tem, né, da aplicação desse conceito, ele tem, na prática, o desdobramento dele é mais complexo. E, mas, de modo geral, os medicamentos essenciais, eles devem ser disponíveis no contexto do sistema de saúde a todo tempo, em quantidade suficiente, nas formas e dosagens apropriadas, com garantia de qualidade e informação adequada e com o preço que o indivíduo e a comunidade possam pagar. É, a OMS, então, ela faz uma lista de medicamentos essenciais, Desde 1977, quando alguém foi falar de medicamentos essenciais, eles falam muito dessa reunião de Alma-Ata, que foi a primeira lista, etc, etc. É, é, que são medicamentos básicos, assim. Ela já está na sua 19ª edição. Você tem uma lista para paciente adulto e para paciente pediátrico. O Brasil, então, o que, que acontece? Cada país, cada localidade, ele desdobra essa lista numa lista de, nacional de medicamentos próprios No caso do Brasil, a gente tem a Rename e a gente tem listas estaduais e municipais. É, eu não vou me estender muito nessa discussão, porque a gente vai ter treinamento sobre SUS, etc., etc. Eu vou deixar isso para lá. É, eu acho que a Bia, no artigo dela, do, do boletim desse mês, comenta um pouco sobre isso. Mas só para a gente ter essa noção, assim... A Rename, ela tem uma série de controvérsias com relação a essa última etapa, porque parece que ela deixou de ser uma lista de medicamentos essenciais, considerando o conceito rígido, e entrou um tanto de coisa na nova, na nova Rename. Mas eu não vou entrar nesse ponto de discussão, não, até porque eu não domino isso muito, mas só para vocês saberem que, que, tem, que rola essa coisa. E será que a Rename hoje é realmente uma lista de medicamentos essenciais? se as meninas que tiverem mais por conta disso por dentro disso, quiserem comentar depois a gente pode fazer essa discussão assim. bom e então o que, que é acesso a medicamentos é, é o uso oportuno de serviços de saúde de acordo com as necessidades é, isso é um conceito bem eu gosto da, da definição que a Bia colocou no no nosso boletim. Para quem não sabe, o, boletim, o tema do boletim do último foi acesso a medicamentos. Tá bem legal, assim. E aí, a Bia colocou que significa ter o medicamento certo, para uma finalidade específica, na dosagem correta, pelo tempo que for necessário, no momento e no lugar adequados, com a garantia de qualidade e a informação suficiente para o uso adequado. É, desdobrando um pouco aquela coisa geral, eu acho que isso aqui ajuda a gente a entender. E aí, tem um dado da OMS, que até 50% dos medicamentos são prescritos ou dispensados inadequadamente e até 50% desses são usados de forma incorreta pelo paciente. É, e aí tem vários problemas relacionados a isso. Primeiro que é um desperdício de recurso, é, você pode gerar resistência a medicamentos, por exemplo, a resistência a que é um tema que vem sendo cada vez mais debatido tanto a aforo nacional quanto internacional. Você tem resultados de saúde ruins, né, assim, você não vai conseguir tratar aquela doença ou prevenir uma determinada doença. É... Problemas de acesso podem levar ao comércio informal de medicamentos, falsificação e medicamentos de baixa qualidade. Isso é um problema real, tá, gente? Por exemplo, se você for aqui em Belo Horizonte, no... nesses shopping populares do centro... Você consegue comprar desde anabolizante até medicamento abortivo. Viagra, então, assim, Viagra agora que tá barato é... popularizou mesmo, a gente acha caixa de Viagra jogada na rua, assim. Mas na época tinha, na época que ele ainda estava protegido por patente, que ele era muito caro, você tinha problema de falsificação, etc, etc. E isso é uma questão que acontece até hoje, assim. É... E essa questão do acesso a medicamentos, ele tem um impacto desigual em países e populações de menor renda, que são mais atingidos por esse problema. Então, países né de renda média ou baixa, eles tendem a ser mais atingidos por esse problema, tanto que quando se fala de acesso a medicamentos, se discute muito esse país, esses países, mas é importante citar que ele é um problema de país com qualquer renda, por exemplo, nos Estados Unidos, é, pela configuração do sistema de saúde que eles têm, tem muita gente que não tem acesso a medicamentos. Assim. Então, essa discussão, ela deixa de ser uma coisa de país pobre e ela vem cada vez mais sendo uma discussão de todo mundo. Assim, né? Medicamentos, Acesso a medicamentos vira um problema para todo mundo. Não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Então, aí falando um pouco sobre modelos de acesso a medicamentos... É, eu quis trazer para vocês um artigo que, eu, que o pessoal me passou numa disciplina que eu fiz na Fiocruz, que eu achei muito interessante que ele discute esse histórico de modelos de acesso. É, então, ele comenta que foram sendo propostos diversos modelos de acesso ao medicamento ao longo dos anos, e aí cada um desses modelos vai refletir o contexto em que eles foram propostos. E aí, é, esses modelos e as intervenções que eles originam, do sistema de saúde, elas são geralmente destinadas a um a um só componente do sistema. Então, por exemplo, vai falar ou de financiamento, ou de recursos humanos, ou de informações de saúde, ou de entrega do serviço de saúde, ou sobre governança ou tecnologias em saúde. E a interconexão entre esses componentes é frequentemente ignorada. Assim. Então, você tende a ter uma visão vertical do negócio, mas você não olha assim, como que isso se relaciona, com um lado, ou se trata isso de forma muito rasa. É, o papel dos medicamentos, ele é frequentemente reduzido a um insumo, e o acesso da população é abordado de forma fragmentada, focando usualmente na oferta. Então, assim, é, de modo geral, eles enxergam o, o farmacêutico, o produto farmacêutico, né, o medicamento, como um insumo, como outro qualquer, e o acesso é discutido de, na, com base na oferta. Então, se eu disponibilizo serviço de saúde ou não. E aí, o que, que isso gera é que as políticas, intervenções e ações para promoção do acesso, elas têm efeito limitado e de curto prazo, porque, na verdade, você vai atuar num sistema que tem várias outras construções, tem um contexto complexo e dinâmico, e aí isso limita o efeito e a duração dele. É... Aí, nesse artigo... Ele traz, Ela fala sobre três modelos revista, quem escreveu foi uma, ela chama, o sobrenome dela é Big Dell, ela é uma mulher, lá da OMS, e aí ela traz, o primeiro que ela trata é esse modelo clássico, que tem esses determinantes que a gente sempre vai ouvir falar quando a gente fala de acesso a medicamentos, apesar dele, dele ser mais antigo, mas a gente se fala muito dele hoje. Então, são os quatro A's, né, eu coloquei o nome em inglês até porque é meio difícil traduzir, mas o primeiro é disponibilidade, né, availability, que você fala que ele vai considerar a oferta de medicamentos, então quais medicamentos que eu vou ofertar e a quantidade e a demanda de medicamentos, quando a gente fala da demanda é, é o, é o que, que o pessoal precisa, o que, que a população precisa, então quais são os medicamentos que a população mais precisa, o tipo e a qualidade. É affordability, né, que é a capacidade de pagar, então sempre ele vai olhar essas determinantes do lado da oferta e da demanda, então do lado da oferta vai ser o preço dos produtos e dos serviços farmacêuticos e do lado da demanda é a renda do usuário e a habilidade de pagar, será que as pessoas elas vão conseguir pagar por esse serviço de saúde? É... Acceptability, né, aceitabilidade, características dos produtos e serviços. Então, eu vou formatar isso de forma que, que isso seja mais aceito ou menos aceito pelo paciente. E você tem também do lado da demanda, né, atitudes e expectativas do usuário com relação aos produtos e serviços. Acessibilidade, então, essa questão de localização da oferta de medicamentos e da localização do usuário. Então, para dar um exemplo, é... não adianta eu colocar um medicamento num lugar que, que as pessoas não vão conseguir ir. assim. Então, ah, sei lá, eu coloco uma uma farmácia que vai, que vai dispensar medicamentos num lugar que eu não tenho metrô, que eu não tenho ônibus, etc, etc. Então, isso é complicado. E... E a questão da localização do usuário, ela é importante também, e a questão do contexto do usuário. Uma amiga minha, farmacêutica, ela deu um exemplo interessante para a gente entender como que isso é complexo, ela contou um caso que ela trabalhava num posto de saúde dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, e aí o posto de saúde entregava medicamentos para AIDS, né, os antirretrovirais, mas as pessoas da comunidade que precisavam desse medicamento, elas preferiam pegar esse medicamento num lugar muito longe, por quê? Porque se forem, fossem vistas dentro da comunidade, pegando esse tipo de medicamento, elas iam sofrer um estigma, elas poderiam, inclusive, ser, ser mortas, por exemplo, porque você podia falar assim, ah, essa pessoa que está com AIDS, ela está tá disseminando a AIDS aqui no morro, aqui na comunidade, vamos dizer assim. Então, mesmo que medicamento o pessoal preferia ir lá no caixa-prego pegar por conta dessa questão de estigma. Então, não é só você colocar o medicamento perto do usuário. Você tem que entender o contexto que ele está inserindo. Oh, tá rolando, hein? Né? Tá, tá rolando aqui, então, considerando todas essas coisas, aí no artigo ele tem uma revisão grande desses modelos, tem várias tabelas comparando, quem tiver curiosidade, depois eu mando ele para vocês, é, a Big Deli, então pro, propôs esse modelo de acesso aí, que é meio complexo quando você bate a primeira vez, super colorido, mas que ele vai considerar diversos níveis de restrição ao acesso, então ela tentou entender um pouco esses níveis de restrição é, com relação, por exemplo, ao indivíduo, ao setor de, ao serviço, etc, etc, etc. E esses determinantes, né, que vão muito mais, que vão muito além do, dos recursos do serviço. E eu achei que é um, é um modelo bem legal e ele alinha bem com o que a gente discute na UAM, e Aí eu vou apresentar ele rapidinho para vocês. Então, o que, que, que, que a Big Data propôs, né? Uma mudança de paradigmas. Então, ela traz uma série de novas teorias que enxergam que esse sistema, ele vai ter um hardware, que são blocos concretos e tangíveis, que são aqueles recursos, então, financiamento, pessoas, tecnologias, etc. etc. Mas que existe também um software desse sistema, que eles vão criar a interconexão e a complexidade. Então, por exemplo, ideias, interesses, as relações e o poder, valores e normas. E acho que a gente consegue entender isso bem, é como na vida, gente, tipo assim, não adianta você ter todos os recursos, mas vale muito mais essa questão de relacionamento, como você coloca essa assertividade, Eu acho que isso a gente consegue trazer um exemplo para perto da gente. E aí, é... só que o que acontece? A maioria das decisões de políticas né, de acesso a medicamentos, por exemplo, elas tentam influenciar o hardware do sistema mas, na verdade, elas são influenciadas e influenciam o software desse sistema. Então, não adianta você propor uma sei lá, uma mudança no um financiamento, sendo que você tem todo um contexto político, por exemplo, a gente está vivendo um exemplo disso hoje, tipo assim, ah, se a PEC 241 passar, a gente vai ter uma restrição de orçamento e aí eu não vou conseguir, por exemplo, ampliar o meu orçamento para compra de medicamentos. Então, tipo assim, ah, eu sei que o governo atual brasileiro ele tende a priorizar uma privatização do serviço de saúde, isso vai influenciar também todos os blocos concretos desse sistema. Então, é, esse novo modelo, ele entende esse software do sistema e ele entende também que o sistema de saúde, eles estão inseridos no contexto social e político, como eu comentei, a nível local, subnacional, no nosso caso aqui no Brasil, Estado, município, enfim. É, nacional e internacional então o que, que ela propõe? Uma, essa mudança de paradigma né? então, ela propõe uma visão holística das restrições do lado da demanda então ela reconhece que a população é parte integral e central do sistema de saúde e tem um papel ativo é, é o que ela fala lá parar de enxergar o paciente como um, um ponto passivo só alguém que vai receber esses recursos Entender ele como uma parte ativa desse processo, que influencia, etc., etc. É, ela entende também que você tem relações múltiplas e dinâmicas entre os recursos. E aí, então, ela usa várias setas para mostrar essa relação dentro do modelo dela. E ela vai considerar os contextos local, nacional e internacional. E aí vai ampliar essa discussão é, dos, das discussões clássicas em saúde, por exemplo, sistema de saúde, etc., etc., é, vai ampliar para incluir a discussão sobre inovação, forças de mercado e as agendas políticas internacionais. Então, falando um pouco aí, né, explicando um pouco do modelo, ele é tão colorido que eu tive até dificuldade de destacar essa questão da restrição. É, mas a gente tem aqui embaixo um quadradão cinza que está falando essa questão dos indivíduos, das comunidades, etc, etc. Você tem aqui, você consegue ver minha seta? Não. Posso sim. A gente tem aqui o serviço de saúde, o setor de saúde, o contexto nacional e o contexto internacional. E aí ela vai é, discutir cada nível de decisão desses medicamentos, eles continuam aqui no centro e ainda tem esses conceitos né que a gente comentou lá de é, disponibilidade, etc, etc, eles continua mas está dentro de um contexto muito maior. Então, fala sobre os níveis de restrição, o primeiro são de uma comunidade, que é o que a gente chama do lado da demanda. É, ele vai se relacionar a características sociais e culturais, então acho que esse exemplo da comunidade que eu dei é uma questão. Outro exemplo é, é por exemplo, é como fazer a assistência farmacêutica, como promover acesso a medicamentos para populações. Então você tem todas essas questões. É, e aí, e esse nível né, vai envolver, então, a questão de estigma, que muitas vezes pode estar relacionado à, à religião também, estigma social, por exemplo, acesso a medicamentos de um usuário de droga, é, a qualidade percebida do serviço, então, isso vai influenciar também se eu acho que, aquela questão, se eu acho que eu, eu sou bem atendido então eu, eu, eu vou parar de procurar, em muitos casos eu vou deixar de tratar, porque eu porque eu, sei lá, eu acho que eu não vou ser atendido. atendido. atitude dos profissionais de saúde, então, quem está entregando esse serviço, farmacêutico, médico, enfermeiro, social, os medicamentos e serviços e o uso irracional do serviço. A gente fala o uso irracional não só do medicamento, né, esse uso incorreto é, do medicamento, enfim, não vou entrar muito nesse conceito de uso racional, acho que alguém deve... Talvez fale disso um pouco mais para frente, mas do próprio serviço, tipo assim, ah, é... dá um exemplo de uso irracional, você vai fazer um exame de imagem super complexo para alguém que, que... desmaia então também são um uso irracional do serviço, né, que não, enfim, só para dar um exemplo de uso irracional. O segundo nível é o nível da prestação de serviço de saúde, que é esse lado da oferta mesmo. E aí o acesso a medicamentos está diretamente relacionado ao acesso a serviços de saúde. Então, quando eu falo serviço de saúde, essa é a parte de atendimento mesmo, assim, é tudo, né? Essa questão de você ir não posto, ser bem atendido, ser bem encaminhado, etc, etc. É, isso vai envolver tanto o mercado público, no nosso caso o SUS, quanto o privado. Então, não adianta você olhar só para o lado público, mas você tem que ver também como que o privado complementa esse sistema público de saúde e ele vai incluir os altos de serviços, a prescrição e a dispensação racional e a qualidade de medicamentos, incluindo a falsificação. Aí o nível 3, né? É, o setor saúde farmacêutico, então, vai se relacionar mais a... Aí a gente vai saindo do nível micro e vai passando mais para o macro, né? Então, vai falar um pouco dessa relação de governança do setor. É diretamente relacionada a preço de medicamentos e ele vai envolver todos os passos da assistência farmacêutica. Então, registro, seleção, aquisição, distribuição, licenciamento do estabelecimento farmacêutico, inspeção, Controle da promoção de medicamentos, né, do marketing de medicamentos. E o nível 4 e 5 é o continente, que aí vai envolver, falando um pouco do, de problemas, assim, né, questão de baixa transparência pública, então, onde que o governo gasta, com que tipo de medicamento gasta e como que ele toma essa decisão de qual medicamento comprar relacionado ao setor social, então assim é um estado que vai promover a privacidade, questão de corrupção, burocracia, é, e aí também envolve coisas, por exemplo, como economia, comércio internacional e objetivos da indústria farmacêutica, então não, a gente aqui não fala só de saúde, mas também fala de política industrial e econômica. E aí, aqui entra também essa questão de patentes, propriedade intelectual, e a desconexão entre a carga das doenças e o PID realizado pela indústria. Então, por exemplo, você tem muito mais pesquisa em desenvolvimento para graves de saúde que é, que acometem uma, uma população reduzida do que problemas de saúde que tem uma grande população, mas que... A população está em um país pobre que não conseguiria pagar. Então, eu pus esse negrito aí, porque em muitos casos, a UAM como um todo, né? Ela vai falar muito de patentes, propriedade intelectual, essa questão de PIDR, mas, na verdade, o acesso a medicamentos envolve vários níveis. E a gente aqui na UAM Brasil, não sei se fora eles fazem isso também, mas a gente aqui na UAM Brasil, a gente... É, já trata de vários outros níveis por exemplo, um projeto de defesa do SUS a gente está discutindo acesso no nível 3 vamos dizer assim, que é defender o sistema público de saúde quando a gente fala um projeto de oncológicos por exemplo, que vai entender a oferta desses medicamentos dentro do SUS a gente já tá falando de um nível do nível 2, então assim é... essa questão de acesso é muito ampla mesmo e tem vários pontos a gente atuar Aí agora, falando um pouco sobre esses determinantes do sistema, que são essas setinhas que estão aqui na, do lado esquerdo, né? essas setinhas cinzas, é, que eles são então, as forças de mercado, inovação, transparência e a agenda Então, as forças de mercado, né? É, como o pessoal faz para lidar com isso? A abordagem clássica é emitir regulações que são difíceis de implementar por administrações públicas fracas. Então, assim, ah, você faz uma lei, mas que ninguém cumpre, e você não consegue fiscalizar. E aí, esse artigo comenta assim que você deve procurar formas inovadoras de exercer a administração do setor saúde como um todo, usando os recursos primar, privados e os informais para atingir objetivos de saúde pública. Porque, por exemplo, é, como esse artigo ele é da OMS, então ele vai olhar, por exemplo, para países que você tem ainda um cuidado de saúde muito informal. Então, você vai ter, por exemplo, o curandeiro, ou então o farmacêutico, que ele é, na verdade, ele é, farma ele é farmacêutico, mas ele também diagnostica, ele prescreve, etc, etc. Então, como, e não adianta você prefazer, tipo assim, ah, você não pode fazer isso, sendo que aí, esse era o cara que cuidava de uma comunidade inteira, você fala que ele não consegue atuar, aí, na verdade, a saúde daquela população piora, e sendo que, na verdade, você podia fazer um programa de treinamento, de, de acolher essa pessoa dentro do sistema. É, e aí eu trouxe essa frase em caixa alta, porque eu achei ela muito boa para o contexto que a gente vive no Brasil. Essa caixa alta aí é para o nosso querido governo atual, golpista, para o nosso querido ministro da saúde, né que tem muita essa lógica da privatização, porque eles são financiados por, por as operadoras privadas. Mas o artigo coloca isso, que os valores do Sistema Nacional de Saúde devem ficar baseados firmemente no setor público, ao invés de serem guiados pela privatização e dinâmica de mercado. Não só o mercado de farmacêuticos, mas o mercado de serviços de saúde mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ter isso sempre em mente, né? Tomara que alguém um dia veja, veja isso e compre essa ideia. É... Falando um pouco de inovação, né? a inovação ela tem papel importante para resolver os agravos de saúde dos países de baixa e média renda e de alta também, como a gente comentou. Ele não está limitado a novos fármacos, mas também a novas formulações novos sistemas de entrega. Então, por exemplo, é, você conseguir fazer uma formulação pediátrica ou fazer uma formulação que seja mais estável, a altas temperaturas. Uma vacina, por exemplo, você não precisa refrigerar isso contribui para o maior acesso. E as soluções inovadoras, elas vão influenciar o preço, a oferta e gestão de estoque e vão influenciar o, o acesso a medicamentos também. É... Próximo, é né, Transparência. Então, a falta de informações sobre preço, fonte e qualidade dos medicamentos adquiridos, distribuídos e usados são uma restrição, porque isso impede que a gente, no caso dos estudos, exerça o nosso controle social de, sobre aquele sistema, de criticar e de propor melhorias. Então, a questão é que exigir transparência ela está além do escopo do setor de saúde e ela vai requerer intervenções amplas que afetam setores econômicos, comércio, alfândega, né, é, agências de aplicação da lei. Essa, essa, esse termo aí traduzido ficou meio esquisito, mas assim, né, quem que vai cobrar aquela lei efetivamente? E, e a sociedade civil e as organizações de consumidores, pacientes, elas têm um papel-chave. É, trazendo só um pouco das nossas discussões que a gente teve na reunião lá em São Paulo, desse, dessa coisa, a transparência apareceu muito. Porque se você não tiver a transparência, você não consegue olhar aquele dado, você não consegue nem avaliar alguma coisa, você não consegue fazer basicamente nada. E isso é dificulta o acesso também. Por exemplo, se eu não sei onde que eles entregam o medicamento que eu preciso, eu também não... é uma restrição ao acesso, eu não consigo lá buscar. É, e aí ele traz esse ponto do financiamento e agenda dos doadores, porque o abastecimento de medicamentos de muitos países depende de doadores, então países pobres mesmo, muito descaso ele vai receber doação ou da MS ou dos próprios fabricantes, e aí você tem algumas propostas para acesso a medicamentos essenciais, como foi a adiante de retrovirais para HIV, pensando na questão de um fundo global da saúde que tenha critérios de sustentabilidade, e financiamento nos países beneficiários, né, para, pessoa, para o país não ficar sempre dependente de doação, para que ele construa o seu sistema de saúde também, é, a adoção de um novo modelo de contribuições financeiras compartilhadas globais e com clareza dos compromissos financeiros para evitar gargalo dentro desse sistema de modo geral, são esses os determinantes. E aí, para fechar, é, a governança ela tem um papel de destaque no modelo. Eu vou até voltar lá para a gente ver isso. Então, a governança está de verde aqui em cima. Ela tem um, um papel-chave nisso. É, aí eu tenho que lembrar por quê. Porque e ela transpassa todos os níveis, né? não só sobre o sistema de saúde e a indústria farmacêutica, mas também sobre os mercados privados de saúde. De tanto da quanto internacionais, e muito é por isso, né porque você precisa orquestrar todas essas coisas para que ela funcione, não adianta você rodar bem um bloco só daquele sistema e. e, e você ter restrições que vêm de outros níveis. E aí, um outro ponto também, vou voltar aqui rapidinho: é, se a gente vê aqui em cima, a premissa que a gente adota quando a gente fala desse sistema é equidade e direito. Então se a gente respeita esses princípios, e aí é por isso que a gente fala tanto de proteção do sistema público, porque, principalmente no sul, no caso brasileiro, porque é um sistema público que vai conseguir endossar melhor esses princípios de equidade e direitos humanos, então é importante ter, ter isso sempre em mente, assim, a gente sempre fala com essa, com essa premissa, mas enfim, de modo geral o modelo é isso. O artigo tem mais informações comparando os diversos modelos de acesso, tem várias tabelas amplas lá, é legal dar uma olhada, que não é estiver interessado, mas o objetivo dessa apresentação aqui é passar uma visão geral do modelo da Big Dell para mostrar isso, sim, que a questão do acesso é extremamente abrangente e que a gente tem isso sempre em mente quando a gente for fazer as nossas ações para acesso a medicamentos e, e, e também que Falar de acesso a medicamentos é, em muitos casos, falar de acesso a serviços de saúde. Então, era isso. Pessoal, dúvidas? Agora é a parte da gente...